Here it comes. Antes do vídeo de hoje eu queria falar que pra quem não sabe, muitos de vocês não sabem, quase todos não devem saber, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, muito mais velho que o Boom Chakalaka. ele começou em 2011, ele se chama A Pé. E nesse canal, em cada episódio, eu caminho por alguma cidade do mundo, mostrando ela de uma ponta até outra, os principais pontos turísticos. E eu acabei de lançar um episódio novo gravado lá em Paris... Então, quem quiser assistir, tá o link aqui em cima, quem quiser também se inscreve lá no canal, ele é um canal até um pouquinho popular, tem quase 9 mil inscritos, quem quiser se inscreve lá que algum dia eu vou lançar mais algum vídeo. Voltando a Calaca, o vídeo de hoje, ele é completamente aleatório, nós estamos no off-season, os assuntos estão em falta, os assuntos atuais, e eu pensei num vídeo completamente aleatório, o que que é? O primeiro e o último triple-double de cada franquia, o último até o momento, né, o mais recente. O primeiro triple-double registrado de cada franquia e o triple-double mais recente de cada franquia valem duas observações. Primeiro, ao contrário do tradicional, eu estou incluindo temporada regular e playoffs, triple-doubles conseguidos em temporada regular e também em playoffs. Normalmente, esses vídeos de estatísticas incluem apenas a temporada regular. E segundo, podem faltar jogos antigos, então as franquias, principalmente as franquias mais antigas que vêm lá, das décadas de 40, 50, 60. A gente sabe que nessa época a gente não tem todos os boxes scores completos, então o primeiro que eu colocar aqui é o primeiro triple-double registrado, documentado, podem ter havido outros triple-doubles antes desse, beleza? Então eu vou falar todos os times, do time que tem menos triple-doubles no total até o time que tem mais triple-doubles no total, mostrando o jogador que fez o primeiro triple-double e o jogador que fez o triple-double mais recente da franquia. Começando com o Memphis Grizzlies, 17 triple-doubles apenas na história da franquia. O primeiro foi de Blue Edwards, em 95-96, que foi a primeira temporada da franquia, quando eles eram os Vancouver Grizzlies. E o último foi do DeLon Wright, nessa última temporada. Ele conseguiu três triple-doubles nos últimos quatro jogos da temporada regular. Depois vem o Toronto Raptors, que também estreou em 95-96. São 24 triple-doubles até o momento. O primeiro foi de Damon Todamire, o armador baixinho, lá em 95-96 mesmo. E o 24. E o último foi do Kyle Lowry, nessa última temporada. O Kyle Lowry conseguiu os últimos 12 Triple Doubles do Toronto. 12 de 24, ele tem metade dos Triple Doubles da franquia. O terceiro time, com menos Triple Doubles, surpreendentemente, é o Dita Jazz, porque é uma franquia um tanto antiga. 27 triple-doubles no total. O primeiro foi do Pete Maravich, do Pistol Pete, em 74-75. Esse jogo foi a primeira vitória da história da franquia. E após essa vitória, eles ficaram com uma vitória e 11 derrotas na temporada 74-75. E o 27º e último foi do Ricky Rubio, nos playoffs de 2018, contra OKC. Miami Heat, 29 triple-doubles. O primeiro de Rory Sparrow, e eu tive que dar um Google pra ver quem era. E o último, o 29º de Dwayne Wade. No último jogo da temporada 18-19 foi o um jogo de despedida dele na NBA contra o Brooklyn Nets, vocês devem se lembrar desse jogo. Com também 29 Triple Doubles, o Charlotte Hornets, o primeiro do Larry Johnson em 92-93, só na quinta temporada da franquia que eles foram conseguir um Triple Double, e o 29º e último do Nicholas Batum na temporada 17-18. Orlando Magic, 30 Triple Doubles, o primeiro foi de Sam Vincent em 89-90, e se vocês não sabem quem é o Sam Vincent, é aquele jogador que tem um card antigo com o Michael Jordan aparecendo na foto dele com a camisa número 12, Michael Jordan só o número 12 uma vez na carreira, quando roubaram a camisa dele 23, enfim, uma longa história. E essa foto e uma foto desse jogo está no kart do Sam Vincent. E o jogador com o trigésimo triple-double do Orlando Magic é o Nikola Vucevic, na temporada 17-18. Minnesota Timberwolves, 37 triple-doubles, o primeiro de Tyrone Corbin em 90-91, na segunda temporada da franquia, e o último do Ricky Rubio, mais uma vez, em 2016-17, a última temporada dele em Minnesota. Também com 37, New Orleans Pelicans, o primeiro do Jamal Mashburn, em 2002 2003, que foi o primeiro ano da franquia em New Orleans, depois de sair de Charlotte. E o último, 37º, foi do Alfred Payton nessa última temporada, quando ele conseguiu cinco triple-doubles seguidos entrando num seleto grupo de Michael Jordan, Russell Westbrook, Will Chamberlain e Alfred Payton, pasmem. Com 42 triple-doubles, o Indiana Pacers, o primeiro foi de Ricky Sobers, em 77-78, e o 42º de Victor Oladipo, nos playoffs de 2018, contra o Cleveland, o único triple-double dele pelo Indiana Pacers até o momento. Dallas Mavericks tem 48, o primeiro de Mark Aguirre, em 82-83, e o 48º de Luka Doncic, em 2018-18 obviamente, ele só jogou essa temporada, ele teve 8 Triple Doubles nessa sua primeira temporada. Los Angeles Clippers, 49 Triple Doubles, o primeiro de Bob Kaufman em 70-71, primeira temporada da franquia lá em Buffalo, e o 49 do Lou Williams nessa última temporada. San Antonio Spurs, 49 Triple Doubles também, o primeiro de Larry Cannon em 76-77, e esse Triple Double dele foi com 29 pontos, 15 rebotes e 11 roubos de bola. Não são assistências, são roubos de bola. É o único triple-double desse vídeo inteiro que tem roubos de bola e não assistências. O último foi do DeMar DeRozan nessa última temporada, num jogo contra o Toronto Raptors, seu ex-time. Acho que ele queria provar alguma coisa, né? Atlanta Hawks, 55 tipo doubles O primeiro de George Ratkovic em 52-53 e o último de Trey Young nessa última temporada. Detroit Pistons, o primeiro de Dick Maguire em 58-59, a franquia é de 48-49, então possivelmente deve ter algum triple-double nesses 10 primeiros anos que não está documentado, e o último do Blake Griffin nessa última temporada. Portland Trailblazers, 64 triple-doubles, o primeiro de Jim Barnett em 70-71, e o sextagésimo, quarto, do Evan Turner nessa última temporada. Eu até fiz um vídeo porque eu tinha chamado ele de mediano e ele foi lá e calou a minha boca com dois triple-doubles seguidos nessa temporada 18-19. Milwaukee Bucks, 68 triple-doubles. O primeiro do Luol Sindor, que se chamaria Karim Abdul-Jabbar, nos playoffs de 70 contra o New York Knicks e o último do Eric Bledsoe, nessa última temporada, o último não foi do Yannis, foi do Bledsoe. Washington Wizards, 70 triple-doubles, o primeiro do Hugo Green, ainda em Baltimore, né, Baltimore Bullets, em 63, 64, e o último do Bradley Bill, nessa última temporada, 43 pontos, 10 rebotes e 15 assistências. New York Knicks, 89 triple-doubles, o primeiro Dick Maguire, em 50, 51, e o último Mario Ezonia, nessa última temporada, contra o Houston Rockets, no finalzinho da temporada, quando ele jogou de armador. Os Knicks têm apenas sete Triple Doubles nesse século, desde a virada do século, com sete jogadores diferentes. Nenhum conseguiu dois Triple Doubles desde a virada do século. Chicago Bulls, 97. O primeiro, Guy Rogers. 10 de outubro de 66, o segundo jogo da história da franquia do Chicago Bulls, da NBA já teve Triple Double, e o último, do Jimmy Butler, em 16 17. Phoenix Suns, 94, o primeiro do Gail Goodrich em 68-69, ele tinha vindo do Lakers no um draft de expansão, e o último do Alfred Payton em 2017-2018. Cleveland Cavaliers, 107, o primeiro de John Johnson em 70-71, quando a franquia estreou na NBA, e o último do LeBron James nas, nas finais de 2018 contra os Warriors. Dos últimos 83 Triple Doubles da franquia do Cleveland Cavaliers, 82 foram de LeBron James e 1 um do Kyrie Irving. Também com 107, o Denver Nuggets, o primeiro de Jim Price em 76-77, e o último do Nicola Jokic nos últimos playoffs contra o Portland Trailblazers. Jokic que também tem o triple-double mais rápido da história da NBA, ele conseguiu completar em 14 minutos e 33 segundos em quadra, e eu tenho um vídeo sobre esse jogo com todas as cenas do Jokic, vou deixar o link aqui em cima para quem não viu. Com 1 um a mais, 108, Houston Rockets, o primeiro de Art Williams em 67-68, no quarto jogo da história da franquia, ainda em San Diego, e o último do James Harden, nesses últimos playoffs, contra o Utah Jazz. Brooklyn Nets, 115, incluindo New Jersey Nets, New York Nets. Primeiro de All Skinner em 76-77, né? primeira temporada na NBA após a migração da ABA. E o último do D'Angelo Russell nessa última temporada. Se o D'Angelo Russell não tivesse conseguido um triple-double nessa temporada, o último teria sido de Terrence Williams, o T. Will, lá em 2010. A franquia estaria quase completando 10 anos sem um triple-double. Angelo Russell quebrou essa sequência. Golden State Warriors, 145 triple-doubles, o primeiro de Andy Philip, em 50-51, e foi difícil achar uma foto dele. E o último do Draymond Green, nessas últimas finais, contra o Toronto Raptors. Ele conseguiu dois triple-doubles só nessas finais. Philadelphia Salvary Sixers 172, o primeiro do Dolph Chase, em 50-51. E o último do Ben Simmons, nos playoffs, contra o Brooklyn Nets. OKC, 205, o primeiro do Lenny Wilkins, em 68-69. E o duzentésimo quinto do Russell Westbrook, nos playoffs, contra Portland Trail Blazers, Mas agora, com a saída do Westbrook, a fonte de triple-double secou para o OKC. Quem deve aumentar, quem deve melhorar nesse ranking agora, é o Houston Rockets. Medalha de bronze para o Boston Celtics, 221 triple-doubles. O primeiro do Ed McCauley, em 50-51. E o último do Al Horford, nessa última temporada. Medalha de prata para o Sacramento Kings. O primeiro foi do Maurice Stokes, em 55 e 56. Vejam os números. 26 pontos, 38 rebotes e 12 assistências. Eu acho que é o triple-double mais espetacular desse vídeo. 26, 38 e 12. Na NBA moderna, a gente não vê mais esses números. E o último foi do De'Aaron Fox, nessa última temporada. Sacramento está tão bem colocado aqui, por causa do Oscar Robertson, que conseguiu quase todos os seus Triple Doubles jogando pela franquia. Primeiro o Rochester Royals e depois Cincinnati Royals. Ele jogou o finalzinho da carreira no Milwaukee Bucks, mas a grande maioria dos seus Triple Doubles foi conseguida pelo Sacramento Kings ou Royals na época. E por fim, o primeiro colocado no meu ranking é o Los Angeles Lakers, 304 Triple Doubles. O primeiro de Slater Martin em 54-55 e o último do LeBron James nessa última temporada 2018-2019. Então é isso, esse é meu vídeo do primeiro e do último Triple Double de cada franquia. Obviamente, quando começar a próxima temporada, esse vídeo já Vai estar antigo, porque o último Tupo Double de várias franquias vai mudar. Mas até 2019, até a Off-Season de 2019, este era o cenário. Quero ver se vocês prestaram atenção no meu vídeo. A primeira pessoa que colocar os quatro jogadores que apareceram duas vezes nesse vídeo vai ganhar, sei lá, um abraço, um real, qualquer coisa. Mas quero ver quem consegue falar os quatro jogadores que apareceram duas vezes cada nesse vídeo. Valeu quem assistiu até o final desse vídeo, porque ele foi bem demorado, eu acho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!